Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Quio, pelo Espírito Josué. Capítulo 1.2 A Moça do Meio Segunda parte no dia seguinte, a brutal agressão que sofrera retornou ao hospital, onde foi submetida a uma breve cirurgia plástica. Saindo do hospital, foi ao dentista e exigiu que seus dentes fossem examinados várias vezes, embora estivessem em excelente estado. Foi idoso, pediu afastamento por alguns dias do serviço e também deixou de se encontrar com a namorada. Dois dias após, ante a ausência do namorado, Renata telefonou para a casa dele e foi Cristina quem a atendeu. Dona Cristina, me perdoe ligar para sua casa, mas já há alguns dias que o Léo não vem me visitar. Liguei para o serviço dele e me disseram que está afastado por alguns dias, sob licença médica. Aconteceu alguma coisa com ele? Cristina, que apreciava muito aquela jovem, tranquilizou-a. Sabe, Renata, meu filho sofreu agressão e precisou fazer uma cirurgia plástica simples. Pelo telefonema de Renata, a mãe de Léo captou que o filho mentira quando dissera que estava com ela ao ser agredido. Renata, ansiosa, disse... — Meu Deus! O que a senhora está me dizendo? Foi grave? Antes de receber a resposta, emendou mais algumas perguntas. — Onde ele está? Em casa? Posso visitá-lo? Quando? — Acalme-se, minha filha. Acalme-se. Não foi grave, mas eu não quero que você o veja nesse estado. Tranquilizando Renata, complementou. Na semana que vem, ele vai fazer o último curativo. E para deixá-la feliz? Ele não vê a hora de se encontrar com você. Ele a ama. Vive dizendo que a primeira coisa que fará é ir abraçá-la. Por que ele não me ligou? Justamente porque está muito constrangido. Você sabe como é. Sempre se julgou bonito e agora, com os pontos, as manchas arrocheadas e os curativos, ele não quer que ninguém o veja assim, particularmente você. Compreendo, compreendo. Embora Cristina não fizesse nenhum comentário sobre os maus pensamentos de Léo fixado em vingança, alguma coisa na alma de Renata dizia que a mãe dele não havia contado tudo. Apoiada inconscientemente na quase infalível intuição feminina, começou a orar pelo namorado. Fez mais: pediu aos seus pais que levassem o nome de Léo à reunião mediúnica de desobsessão no centro espírita que frequentavam. Nota do médium: Desobsessão Assistência espiritual. No centro espírita, um grupo de médiums reunidos com a intenção de auxiliar os espíritos sofredores recebe os desencarnados. Essa ajuda compreende a doação de fluidos e o diálogo por intermédio dos médiums de psicofonia, os quais transmitem de viva voz as palavras dessas entidades. Esses espíritos, geralmente fixados em propósitos de vingança, conhecidos como obsessores, são esclarecidos por um dos médiuns que geralmente recorre aos ensinamentos de O Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Fim da nota. Três dias depois, Clésia, mãe de Renata, informou-a. Filha, Ontem, no Centro Espírita, nas atividades mediúnicas nas quais seu pai e eu participamos, o nome de Léo foi citado. Sim, mãe. E, e o que aconteceu? Como você sabe muito bem, após a reunião mediúnica, são realizados breves comentários para avaliação e reflexões. Depois, quando os médiums saem do centro espírita, após uma reunião dessas, não é prudente comentar o que lá tem acontecido, pois os espíritos necessitados por atração magnética quase sempre virão à presença desses médiums. Acontece que fora do centro já não há a indispensável proteção espiritual, e assim tais médiums correm o risco de não poder manter o próprio equilíbrio. Respirando fundo... Ecclesia continuou. Por isso, o que vou contar para você é com a finalidade de unirmos preces em favor de Léo e de eventuais obsessores dele. Quando há merecimento, os amigos espirituais têm condições de logo atender aos pedidos. Assim, em atenção ao pedido em favor de Léo, os espíritos protetores informaram que o caso dele só poderá ser resolvido por ele mesmo. Como assim? É grave? Quanto à gravidade, nada foi adiantado. Apenas foi recomendado que ele deixe os planos vingativos, já que de outra forma não voltará a ter paz. Jesus Cristo, então o Léo não está bem? Isso não sabemos, mas pelo que foi falado e recomendado, ele deve mesmo estar vivenciando momentos difíceis. Ao adormecer, Léo tinha um pensamento fixo. Vingança. Sunia forte o vento. A alma não há de vivo ou morto que, tendo um mínimo de culpa na consciência e que, estando por perto de onde passa uma ventania, daquelas que parecem abrir as portas daquele lugar para o qual ninguém jamais pensou em ir, Alma não há, como dizíamos, que não se amedronte. Ainda mais se estiver quase no escuro. Isso parece comprovar que a culpa é mesmo uma espécie de sentença jurídica de condenação, que a consciência está sempre pronta a gritar bem alto e que, em determinadas ocasiões, grita mais alto ainda, superando de muito o som atordoante do vento. Por exemplo, qualquer situação de risco, principalmente se tal risco for decorrente de algum fenômeno natural, põe a alma de sobreaviso, e é justamente nesses momentos que a clarabóia do inconsciente se abre e por ela sobem com as foguetes as culpas que estavam lá embaixo na mente, muito bem escondidas. Leônidas estava com essa sensação extremamente desconfortável. Sequer passou pela mente imaginar como é que fora parar ali, naquele ambiente tão sombrio, com ventos unindo e aumentando a cada instante. Sem que pudesse resistir, muito mais medo sentiu quando percebeu que o vento o estava conduzindo para a frente, sem parar. E ele não podia fazer nada, pois, a cada tentativa feita para interromper aquele indesejado deslocamento, mais e mais forte o vento ia ficando. Mal comparando, sentia-se como uma agulha atraída por poderoso ímã. Incapaz de raciocinar, apenas pôde entender com um breve mas insignificante alívio que não era só ele que estava sendo levado daquela forma. Muitas outras pessoas também estavam sendo literalmente arrastadas. Não conhecia nenhuma daquelas pessoas igualmente amedrontadas. Todos, sem exceção, iam numa só direção. O pavoroso arrastamento não os desequilibrava e qualquer esforço de liberdade era inútil. Atônitos puderam vagamente perceber que o vento formava um túnel, pois a paisagem à esquerda e à direita por onde passavam naquele veloz e pavoroso deslocamento apresentava arbustos e árvores secas que sequer se mexiam, estando em plácido sossego, quais se fossem de granito. Em todos havia a intuição clara de que era noite. E medo... Não demorou muito aquela espantosa viagem. Leônidas e os demais, sem condições de trocar ao menos uma palavra, divisaram que a certa distância um clarão parecia indicar que uma grande fogueira ardia por ali. E era para lá que estavam indo. Ou melhor, que o vento os arrastava. À medida que se aproximaram, diminuiu a força do vento. Isso, em parte, acalmou a todos, pois o pavor que já os dominava era o de que talvez o vento os levasse para dentro do fogo. De surpresa em surpresa, o vento parou completamente. Estavam, sim, diante de uma fogueira, mas uma fogueira sem calor e em forma de arco, como se fosse um tosco portal. Leônidas estimou que, assim como ele, o vento trouxera mais ou menos dez pessoas, todas com uma característica bem definida. Uma faixa preta nos trajes, da altura do pescoço à cintura, cobrindo quase metade da parte frontal do tórax. Não compreendeu como é que sua camisa tinha aquela faixa, pois jamais tivera roupa com aquele detalhe. Verificou que o grupo trazido pelo vento era composto de mais seis homens e três mulheres, sendo duas jovens e uma de meia idade. O semblante delas era um misto de medo e raiva. Aliás, notando bem, no grupo todos tinham aquela mesma aparência. Bem no meio da fogueira, de mais ou menos uns três metros de altura, havia uma entrada, qual uma abertura. Foi dali que saiu uma pessoa, franzina, de olhar duro, gestos estudados e voz sussurrante, que lhes disse — Sejam bem-vindos. Os recém-chegados, em reação inconsciente, se entreolharam como que, perguntando uns aos outros onde estavam, como é que tinham ido parar ali e que coisa estranha tinha sido aquela viagem fantástica. Já de início foram perdendo o medo e deixando a raiva se mostrar. Quase se poderia saber que o recepcionista adivinhar o pensamento deles. Aqueles que quiserem entrar terão respostas adequadas a todas as dúvidas que certamente têm. Alguém, tomando coragem, indagou com irritação. — E quem não quiser entrar? — o vento levará de volta. Outro perguntou ainda, De volta? Para onde? Isto é, onde estamos? Antes da resposta, um terceiro se encheu também de coragem e inquiriu. Aliás, antes de mais nada, quem é você? A criatura, de olhar duro, sem perder a calma diante de tão insistente interrogatório, proclamou. Atravessem o portal do Fogo da Justiça e terão todas as respostas. Fogo da Justiça? O que é isso? O recepcionista aproximou-se do grupo e, com voz cada vez mais soturna, causou em todos forte impacto ao esclarecer. Não posso mais perder tempo me pondo a responder perguntas. Não podemos nos demorar aqui fora. Decidam. Estamos dando-lhes chance de conseguirem o que vieram buscar. Como todos voltassem a se entreolhar desentendidos, ele explicou: Todos vocês estão sofrendo por causa de alguém que lhes causou muito mal. Tem o pensamento fixo numa única direção: vingança. E este lugar é especializado em pôr em prática esse desejo. Assim, quem ainda estiver pensando em ajustar contas com alguém pelo prejuízo que tenha sofrido, acompanhe-me. Dito isso, fez-me a volta e com toda a calma atravessou o pórtico em arco, sem que sequer demonstrasse sentir nenhuma ação do fogo. Oito adentraram. Leônidas era um deles. Do grupo, apenas dois não tiveram coragem de seguir o recepcionista ou se arrependeram do que planejavam. Sentiram-se envolvidos na mesma hora por um novo turbilhão, como num redemoinho, e foram arremessados para longe dali. Corajosamente, os visitantes passaram pela fogueira que não queimava. Ao adentrarem, ficaram boquiabertos vendo uma enorme construção rústica quase toda de pedra bruta, com várias dependências, sem janelas e portas, quais cubículos interiormente iluminados por pequenas fogueiras que ardiam nos tetos, em vez de luminárias. Havia um letreiro que dizia, Pavilhão das Justas Causas. Tiveram outra surpresa. O recepcionista, que antes falava quase que em sussurros, agora adquiriu forte expressão de comando e determinou com voz autoritária. «Permaneçam em silêncio. Justos logo os atenderá!» Dito isso, afastou-se, deixando o grupo perplexo. Ninguém agora teve coragem de falar algo. Apenas ficaram aguardando. Da dependência que ficava no centro do grande prédio saiu um homem trajado, como os nobres da era clássica, com vasta cabeleira, postiça branca e de tranças, apoiava-se em uma bengala de ébano com ponta de ouro, disse em tom paternal: Ora, ora, meus filhos! Então vieram-se alistar no batalhão dos justiceiros. Como ninguém se atrevesse a responder, tentou deixá-los à vontade. O que mais impera por aqui é o senso de justiça. E justiça não se faz com mentiras ou disfarces. Ninguém chega nestas bandas sem que o deseje. A forma como vieram a bordo do vento da noite é um aval seguro de que desejam se vingar de alguma ofensa grave que tenham sofrido. Dando ênfase às palavras, completou. Não é isso mesmo? Com timidez, um a um respondeu. Sim. Muito bem, então vamos primeiramente nos entender, de forma que ninguém venha apresentar nenhuma reclamação. Aqui sou o responsável, quem decide, pois sou o fundador desta instituição que se regula por leis editadas por mim. Inflando o peito de vaidade, proclamou. Muitos me chamam de juiz. Na verdade, sou o magistrado máximo, e não é por acaso que meu nome é Justus. Estou aqui há muito tempo, e tenho sempre auxiliares, os quais denomino pretores. Estou aqui há muito tempo, mas os pretores já se revezaram algumas vezes. De fato, cada vez mais espantados, os visitantes ficaram ainda mais assustados quando Justus lhes esclareceu. — Para que haja perfeito entrosamento entre o que vocês querem e o que nós podemos lhes oferecer, deve ser lavrado um contrato. — Nesse ponto, o que mais esperar? Que outras surpresas os aguardava? Foi Leônidas que, num impulso de liderança, perguntou... Como o senhor sabe que queremos nos vingar? Tudo isso lhe será explicado no momento certo. Por ora, não podemos adiantar muitas informações, pois estamos na fase de contratação. Vamos expor nossas condições e, caso vocês concordem e reafirmem submissão a elas, nós nos comprometeremos a realizar o que desejam. Entendido? Antes de obter resposta, Justus acrescentou... Tudo aqui é feito de forma voluntária, sem ninguém se sentir forçado. Do contrário, as coisas desandarão. Por isso, todos têm ampla liberdade para aceitar ou recusar o que propomos. Só os advirto que, uma vez fechado o contrato, aí não haverá mais chance de revogá-lo, pois não estamos brincando, e sim dando marcha à justiça, como a entendemos. Novamente, Leônidas se adiantou aos demais... E inquiriu. Como o senhor fala, dá a impressão de que será efetuado um trabalho, ou melhor, que conseguiremos o que queremos, mas teremos de pagar um preço. Ó, oh, você está se adiantando um pouco, mas não faz mal. Até está me ajudando. É, mas a proposta é simples. Pedimos que vocês trabalhem um pouco para nós e isso os tornará credores do dever do pagamento. Pagamento? Como Pagamento. Perguntou um dos recém-chegados. Simples. Sob nossa orientação, concretizamos com segurança a vingança que almejam. É um outro perguntou. Quando o senhor diz que teremos de trabalhar um pouco, gostaria de saber qual tipo de trabalho e o quanto é um pouco. — Ah, sim, sim, trabalharão em equipe com nossos instrutores, os pretores, ajudando-os a realizar a pretensão de cada componente da outra turma que chegou antes de vocês. Assim que essa turma for atendida, será a vez de vocês. — Questionou Leônidas. — Mas o que vocês ganham com tudo isso? — Nossa devoção é a reposição da justiça onde quer que alguém necessite. Eu e meus dois comandados somos autoridades que, embora em tempos e situações diferentes, fomos altamente desrespeitados. Por isso juramos promover ajustes a que custo for. Para grande espanto dos que haviam acabado de chegar, exclamou. Com isso, cremos firmemente que estamos trabalhando pela paz do mundo. Fazendo um gesto de que não queria mais continuar a responder perguntas, convidou o grupo para segui-lo. Venham comigo e muitas perguntas serão respondidas só de testemunhar em nossas atividades. Adentraram todos numa daquelas dependências e lá estavam quatro pessoas. Justus esclareceu. São meus dois auxiliares e dois rapazes requerentes da turma anterior que constava de dez pessoas, das quais quatro desistiram e quatro já foram devidamente atendidas. Cada dependência dessa que estão vendo é destinada a alojar os componentes de uma turma até que todos estejam atendidos. Temos sempre uma turma em permanente atividade de atendimento, sendo que pouco antes desta turma se desfazer, outra logo é admitida. Em seguida, informou. O vento da noite sopra quando as pessoas dormem e vêm para estas bandas. Isso acontece todas as noites, mas quando nossa lotação não comporta mais novatos, então os interessados vão para outras regiões, onde certamente encontrarão o que buscam. Leônidas notou que os dois remanescentes da última turma usavam trajes iguais ao seu e dos colegas, só que com listas vermelhas. Questionou. O que significam aquelas listas vermelhas? Justus olhou-o demoradamente e por fim dignou-se a responder. Cada coisa a seu tempo. Já disse que vocês terão todas as respostas com que presenciarão. Não façam mais perguntas. Um pretor, na verdade técnico em hipnose, passava limpo a última instrução aos dois rapazes, que tinham listas vermelhas na roupa. — Estamos bem entendidos. Vocês já conseguiram o direito de receber o que vieram buscar. Vamos agora mesmo buscar seu prêmio. Ao um sinal de justos, o pretor informou aos dois requerentes. Teremos a companhia de requerentes neófitos, que igualmente vêm até aqui tentando realizar o reconhecimento das suas justas causas. Dito isso, algo de espantoso aconteceu. Justus entrelaçou seu braço no dos pretores e determinou que todos fizessem o mesmo uns nos outros até formarem um círculo. Feita a roda, todos de braços entrelaçados viram justos e os pretores olharem fixo para o teto, onde ardiam chamas que não queimavam. Daí, em instantes, os demais sentiram o um invencível impulso de também olhar fixo para as chamas. Como num turbilhão, o grupo começou a rodar, rodar, rodar... Em instantes, já não mais estavam no pavilhão das justas causas, e sim num ambiente que, em uníssono, os dois rapazes requerentes da turma anterior reconheceram. O prédio era um hotel, no centro da grande cidade. Nem um segundo se passara, e todos se viram no interior do hotel, e mais, dentro de um apartamento onde um homem dormia, na companhia de uma mulher. — É ele! É ele! — gritaram os dois requerentes. Como que para justificar ao grupo de neófitos seu desejo de vingança, narraram. — Oh, é aqui que aquele miserável apronta das suas. Por diversas vezes ele nos trouxe para jogarmos e bebermos em companhia feminina. Lá na firma, na qual é dono, vive perseguindo as empregadas. Certa vez, a última em que aqui estivemos, fomos vítimas de uma denúncia de aproveitamento de candidatas a emprego. E é ele que tinha trazido as candidatas e nos apresentado. Nesse dia, ele estava em companhia de uma antiga conhecida. Olharam para justos e para os pretores e confessaram. Foi nesse encontro com as candidatas que a polícia nos prendeu em flagrante e todos. Fomos para a cadeia respondemos ao processo. Ele se safou, dizendo que fomos nós que o convidamos, que veio sem saber do que se tratava. A mulher que estava com ele testemunhou a favor dele e com isso ambos se safaram. Depois disso, simplesmente arranjou uma desculpa e nos despediu. Até hoje não conseguimos mais emprego. Dois vultos que estavam na cama, praticamente acoplados ao casal, saíram espavoridos e ninguém se espantou com o fato de as portas estarem fechadas e eles passarem por elas sem as abrir. Aliás, num átimo, Leônidas também raciocinou. — Como é que viemos parar aqui, estando as portas fechadas? Não teve tempo de sequer perguntar, pois Justus aproximou-se do leito e... Pondo a mão sobre a cabeça do homem, determinou. Volte! Imediatamente, todos presenciaram um fato ainda mais instigante. Vindo do alto do teto, como que flutuando no ar, surgiu uma duplicata do homem que dormia no apartamento. Nota do médium. Na verdade, não era uma duplicata, e sim o um perispírito que retornava o corpo físico. E é o perispírito a forma original que modela o organismo, não o contrário. Quando a pessoa dorme, o perispírito se afasta do corpo, mantendo-se, porém, a ele ligado por um laço invisível denominado cordão fluídico. O termo duplicata é aqui usado como sendo aquele que o personagem assim definiu o que via. Fim da nota. A duplicata aproximou-se e tentou-se justapor ao corpo adormecido, mas Justus impediu-o com um vigoroso comando. — Permaneça ainda conosco algum tempo. Temos contas a ajustar. — que querem? Como é que invadiram meus aposentos? Saiam já daqui! — Cale-se! Após essa ordem, Justus ficou entre a duplicata e o corpo adormecido. A seguir, determinou aos pretores e aos dois requerentes. Podem realizar a tarefa programada. Para a perplexidade de Leônidas e do seu grupo, viram os quatro se aproximarem da duplicata e, sem aviso algum, passarem a agredi-la com palavras extremamente ofensivas. Tanto ofenderam que a duplicata deu sinais de tontura. Era esse o momento esperado, pois Justus determinou. — Agora faremos os pratos da balança se equilibrarem. Dito isso, colocou a mão na fronte da duplicata e, em tom grave rouquenho, começou a pronunciar frases de terrível configuração. — De agora em diante, você ficará na sua firma trabalhando até quase meia-noite, até se exaurir fisicamente e por muito tempo perderá o interesse por mulheres. Essas frases foram repetidas à exaustão. Em menos de meia hora, Justus considerou que seu propósito estava garantido e que não mais precisariam retornar. Voltando a entrelaçar o braço aos dos pretores e aos dos demais, como vieram, retornaram ao pavilhão das justas causas. Determinando que todos se assentassem, Justus dispensou os pretores. Dirigindo-se aos dois requerentes, disse-lhes secamente, — Vocês já obtiveram o que vieram buscar. Agora, retirem-se. Para espanto da turma de novatos, observaram que os dois que os deixavam agora tinham o traje todo na cor preta, sem as listas vermelhas. Justus, a sós com o grupo de Leônidas, agora em tom muito paternal, convidou. Como cada um tem uma história diferente, gostaríamos de ouvir o que aconteceu a cada um de vocês. Com esse conhecimento, seu desejo poderá ser muito mais facilmente realizado. advertiu agora enérgico. Acima de tudo, prestem bem atenção. Cada um, ao narrar os fatos que desencadearam a injustiça que o alcançou, terá de ser absolutamente sincero, pois nossas obras têm por base repor a justiça. Assumindo ares de absoluta certeza, promulgou. Nenhuma obra no céu ou na terra pode ser edificada sobre alicerce de areia. Tudo o que aqui se faz tem por base a verdade. Incrível! Como é que alguém pode se julgar promotor da verdade, agindo com vingança? A verdade, em todos os tempos, só será integral se representar fielmente algo que exista na natureza, que é a criação divina, sem quaisquer reparos, pois. Sentimentos, pensamentos, emoções e ideias... São expressões espirituais, variáveis de ser para ser, e que passeiam de alma em alma. Por isso é que não será nelas que encontraremos a verdade absoluta, mas, tão somente, as verdades relativas, que, sendo boas para o autor, nem sempre o serão para os demais. Não é sem razão que popularmente se diz que a verdade de cada pessoa se altera de acordo com as circunstâncias e que, para cada fato, sempre é possível que, no mínimo, sejam eleitas duas versões, ambas verdades verdadeiras. A verdade absoluta, aliás, é tão fulgurante que homem não há que a pudesse olhar de frente, posto que ficaria cego, tamanha a luz que dela procede. Essa verdade, em degrau, é uma das manifestações de Deus, difundida em todo o universo, e somente quando o Espírito se reveste do bem, ele a entende. Se pudéssemos resumir em um pequeno conceito o que é a verdade, diríamos que ela é uma das faces mais resplendentes do amor de Deus, Amor que Jesus muito bem consubstanciou ao conclamar toda a humanidade para que estivesse com ele, pois que representava o caminho, a verdade e a vida. Já a verdade relativa dos homens, ela não deixa de trazer no seu bojo alguma parcela, quase sempre minúscula, da verdade integral. Como simples exemplo, a propósito da vingança, não se pode deixar de reconhecer que aquele que foi prejudicado está em busca de reparação. Reparar, pois, faria com que a humanidade fosse muito mais feliz se as pessoas tivessem em conta que não há efeito sem causa, isto é, Nada acontece com quem quer que seja se isso mesmo não estiver rigorosamente previsto pela divina lei de ação e reação, causa e efeito. Toda vez que o ser mergulha no desvão da justiça pelas próprias mãos, ou que seja disso o responsável, autor intelectual, de fato está se comportando como alguém que acabou de ficar curado e desesperadamente volta a ficar doente. Como se vê, é uma loucura, uma insensatez, um despropósito. Isso acontece quase sempre não porque o indivíduo atingido seja de todo mal, mas principalmente porque ignora como Deus a inteligência suprema, o Criador incriado, o Pai de amor engendrou a vida, a criação dos seres e sua inexorável evolução rumo à felicidade. E até onde sabemos como é que tudo isso vem acontecendo? Em primeiro lugar, é forçoso admitir que Deus cria sem cessar e proporciona a cada ser, desde a origem, todas as condições para evoluir e viver feliz. Para tanto, todos temos como presente a eternidade, passando dos reinos inferiores até o reino da razão, quando somos contemplados com a consciência, bússola infalível para que inteligentemente decidamos nossos atos, que podem ser bons ou maus, gerando créditos ou débitos morais. Não dificulta raciocinar que essa simples equação responde por todos os acontecimentos que marcam o nosso dia-a-dia, -dia, existência a existência. Por isso, não é compatível com as normas divinas, impressas em nossa consciência, agir em causa própria, quando o móvel da ação seja reparar algo que nos tenha alcançado e trazido desconforto, sofrimento ou angústia. Geralmente, perdas. Justus, dando mostras de grande conhecimento de psicologia, utilizou a sua própria história que passou a narrar para deixar os requerentes novatos bem motivados a seguir seu exemplo, isto é, contar suas desditas sem nada ocultar. Assim falou Justus. Em tempos que não vão longe, coisa de pouco menos de dois séculos, eu era um nobre europeu de livre trânsito do Palácio Real. Tinha um estranho poder, o de fazer com que as pessoas me obedecessem. Bastava eu me concentrar e olhar fixo em quem quer que fosse, e não tardava, eu tinha como que um cordeirinho a cumprir minhas ordens. Isso valia também para meus desejos. Oh... Como eu era poderoso, então? Não raras vezes o rei me consultava sobre as questões mais importantes do reino. Após estudar todos os antecedentes e consequentes, eu formulava pareceres que logo se transformavam em éditos reais. Não será necessário comentar que meu poder era grande. Nada mais justo assim que, em contrapartida, usufruísse benesses que a poucos eram concedidas. Isso motivou inveja em outros palacianos de menor competência intelectual que a minha. Tamanhas e tantas as intrigas que foram derramadas pela corte sobre mim, que o rei não teve alternativa senão me afastar da intimidade com o poder. Não satisfeitos, adversários anônimos e intrigantes tanto fizeram que fui transferido do esplendor da vida próxima ao rei para a nefasta vida em companhia de malfeitores. Isso mesmo, fui condenado às masmorras como rei criminoso. Nesse ponto, Justus respirou fundo e completou a narrativa. Outros prisioneiros, muitos dos quais me consideravam o culpado de suas condenações, depressa arranjaram um jeito de se vingar, e foi com tortura sem fim que deixei o mundo dos vivos mortos para me achar no mundo dos mortos vivos, que é este onde agora estamos. Vi meu corpo ser queimado, isso me deu tanta força, tanto ódio, que prometi a mim mesmo que, quando pudesse, usaria o fogo como ferramenta de trabalho. Sim, há já algum tempo as chamas são as páginas do meu código de justiça. Fez outra grande pausa, que ninguém ousou interromper. Seguiu. Estava longe de imaginar o que me esperava quando, abruptamente, transpus o grande portal que impõe a uma mesma vida outra maneira de viver, alterando estranhamente a paisagem. Aos meus tormentos de fome, frio e sede eram acrescidos os castigos que nem sei quantos vingadores infligiram. Aliás, para mais sofrimento, me contaram e provaram que os responsáveis pela minha ruína foram duas criaturas que eu mais amava. Suspirou e seguiu. Meu ódio foi aumentando na razão das dores que me visitavam. Até que, quando já não mais me restavam esperanças, um bando de arroaceiros me adotou, com a condição de que eu lhes ensinasse como administrar essas estranhas coisas deste lado da vida. Ora, ora, quem era eu para ensinar a quem quer que fosse como administrar angústias? Logo eu que estava justamente ansiando por alguém que me ajudasse na grande vingança que já tinha em mente. Respirou fundo e olhou um por um, quase que com melancolia. Logo, seu olhar se inflamou, refletindo talvez o fogo que ardia no teto. E concluiu seu triste relato. Se aqueles parvos eram a única chance de que dispunha, obviamente aproveitei minha superioridade intelectual e, sem demora, eu já os defiava. E eles me obedeciam cegamente, pois, por meu intermédio, desenvolveram estranha capacidade de transformar criaturas em dóceis e obedientes escravos. Devagando o olhar, como se estivesse revirando esquecidas lembranças, complementou. Fiz inúmeras tentativas de me fixar na cidade em que me supliciaram, mas, quando consegui ir até lá, não encontrei nenhum dos meus inimigos. Muito tempo havia se passado. Com muita dedicação e cada vez mais reforçando o meu pensamento de vingança sobre eles, vim parar nesta cidade, desde outro continente, onde consegui me reencontrar com alguns deles, então revestidos da roupa carnal. De alguns me vinguei, de outros, perdi completamente o endereço, e já faz tempo que passei a atender aqueles que, assim como vocês, confiam nos meus decretos justiceiros. Encerrando a infeliz narrativa, Justus ainda prestou uma última informação, em tom sombrio. Comandando os parvos, logo elegi dois deles como meus pretores. Aliás, como já disse, de tempos em tempos eu dispenso uns e contrato outros. É assim que não me foi nem tem sido difícil justiçar alguns de quantos haviam me atacado. Primeiro, tratei dos que estavam nestas paisagens. Depois, bem, depois, de uma maneira quase que automática, que não sei bem explicar... Conseguimos ir a outra paisagem da vida, onde consegui encontrar quase todos os que faltavam para minha vingança. Prestem bem atenção. Eu disse quase todos, pois ainda falta alguém. Um casal que trazia no meu coração e a quem apadrinhava na corte e que justamente desencadeou a traição que me levou à derrota. Ainda acrescentou... Já recebi vários convites para deixar esta vida por mensageiros, os quais não consegui dominar mentalmente. Não aceitei, pois só encontrarei ânimo para qualquer recuperação daquele meu grande poder e das grandes mordomias a que tenho direito quando encontrar e justiçar os dois traidores. Todos do grupo que o ouviam, sem exceção, só então se deram conta de que eles também estavam, mesmo num ambiente completamente desconhecido, presenciando coisas que, em condições normais, só poderiam acontecer em um mundo irreal. Seria esse o mundo dos mortos? Alguém perguntou em sobressalto. Se este é o mundo dos mortos, como é que estamos todos vivos? — Entendam bem que não estamos aqui para dar aula sobre o desdobramento da vida. Vocês acham que estão vivos ou mortos? O que importa? Os visitantes sentiam grande desconforto, pois tudo o que vinha acontecendo não obedecia a padrões de normalidade. Captando tal clima, Justus explicou. — Vocês estão dormindo. Quando acordarem, vão se lembrar vagamente que tiveram um sonho estranho. Cada um, certamente, dará uma interpretação para o que sonharam, mas no fundo, isto é, no subconsciente, a vontade de ajustar contas com quem os feriu estará mais robusta. Alguns sonharão com tempestade, outros com um filme desses que mostram fúria na natureza, outros com incêndios e quase todos com cebras. Leru pensou. Deve ser por causa das faixas pretas no nosso peito. Dito isso, Justus declarou. Enquanto estiverem estagiando sob minhas ordens, e isso demandará várias noites, nenhum de vocês será tratado pelo nome, e sim pelo número. As turmas, desde que chefiu este estabelecimento de acerto de contas, são numeradas também, e todas se denominam com justiça. A de você será de número 179. Vocês foram reunidos em razão da semelhança do motivo pelo qual vieram nos procurar. A seguir, advertiu, enfático. Nunca se esqueçam de que foram vocês que nos procuraram. Dito isso, aproximou-se mais, foi colocando a destra sobre a fronte de um por um, onde se demorava um pouco. Quando todos já tinham recebido aquela doentia transfusão magnética, Justus considerou encerradas as matrículas. Sentenciou. Vocês já estão interligados por fortes laços que dificilmente se romperão. A breve tempo iniciaremos a conquista do prêmio que cada um deseja. Agora, retornem ao seu endereço. Quando aquelas almas, tão fixadas em disforra, acordaram em meio à madrugada, traziam na memória quadros confusos de temporal, fogo, reunião com pessoas que nunca tinham visto e das quais se tornaram amigas. Realmente,